O Colegiado de Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso autorizou na última sessão plenária a realização do concurso público para servidores ainda em 2022. Para falar sobre isso e como andam os preparativos, a gente conversa agora com o diretor-geral do TRT, Marlon Rocha. Marlon, seja bem-vindo ao TRT Entrevista. Obrigado, Zequias, pelo convite. É uma satisfação poder falar aqui com vocês. Eu sei que tem notícia quentinha do concurso e tem a ver com banca. É, Ezequias, o grupo de trabalho que foi constituído para organizar o concurso, ele fez a indicação, né, definiu, depois de estudar as propostas encaminhadas pela Fundação Carlos Chagas, que é a entidade que já tem realizado há muitos anos os concursos na Justiça do Trabalho como um todo, é né, uma entidade reconhecida, de notória capacidade de organização, considerando especialmente o tempo exíguo que nós vamos ter agora entre junho e dezembro para poder realizar o concurso em 2022, a decisão do grupo foi pela contratação novamente da Fundação Carlos Chagas. E edital, Marlon, temos previsão de quando ele deve ser publicado? Zequias, ainda data exata não temos, mas a gente tem dentro do cronograma a intenção de que ele seja publicado até o final do mês de junho. Então até o dia 30 de junho podem ficar aí aguardando que provavelmente o edital deve ser publicado. Quantas vagas, o que você pode dizer sobre elas e quais as áreas que deverão ser contempladas? Para o ano de 2022, o Tribunal teve autorização pelo Conselho Superior para provimento de apenas três vagas. Para o concurso, a gente tem uma lista de aprovados no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma dessas vagas será nomeada de imediato pela lista do TRF, então o nosso edital contemplará duas vagas. Ambas para a área de tecnologia da informação e comunicação, sendo uma de analista da área, da área administrativa para a área de TI e outra de técnico judiciário também para a área de TI. Então, Os demais cargos serão todos cadastros de reserva. Bem, apesar da previsão para cadastro de reserva, é certo que muitos aprovados acabam sendo nomeados. né? É, para o candidato ter uma ideia, no último concurso é, que nós fizemos em 2015, quantos foram chamados... É, e ele pode ter expectativa de também, se ficar bem colocado, em ser é, é, convocado também para tomar, tomar posse? Sem dúvidas, Zequias. O, o concurso, né, por disposição constitucional, ele tem uma validade de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois anos. O nosso concurso 2015 vigeu até agora no ano de 2022, infelizmente, por conta da pandemia, que nós não gostaríamos de ter atravessado, né, então foi um, um período atípico, né, é, mas o nosso concurso que nós estamos publicando agora, ele vai ter a validade inicialmente por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Então, apesar de apenas duas vagas nesse primeiro momento, é certo que nós teremos muito mais nomeações ao longo desse ciclo de validade do concurso. Para ter uma, uma ideia, né, na, no, na, na última lista de 2015, nós tivemos 222 candidatos nomeados para o TRT e também aproveitados pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e pelo TRF. Então, essa é uma possibilidade, né? o Tribunal Regional do Trabalho faz o concurso e outros órgãos federais que têm abrangência também aqui dentro da nossa região, que é o Mato Grosso, podem aproveitar esta nossa lista. Então, esta é uma possibilidade que a administração pública dispõe né? de aumento da eficiência dos recursos, da aplicação desses recursos. Então, para uh, os dois cargos que nós temos mais nomeações, que é o analista da área judiciária e o técnico judiciário da área administrativa, foram 132 técnicos nomeados no último concurso e 51 analistas da área judiciária. Então, você que está se preparando para estes cargos, pode ter certeza que, apesar de nós não termos vagas divulgadas no concurso no primeiro momento, muito provavelmente nós teremos muitas nomeações é a nossa expectativa para os próximos anos. Tá certo. É, o que dá para falar sobre o, cron o cronograma que o Tribunal trabalha? A previsão de quando a prova será aplicada, das primeiras nomeações, o que, que você pode contar para a gente sobre isso? A gente ainda não tem todas as datas definidas, mas dentro desse objetivo que é realizar o concurso em 2022, até por questão da aplicação do orçamento, né, esses recursos que vieram, eles têm que ser executados neste ano, a previsão é da publicação do edital até o final do mês de junho, né, a abertura das inscrições logo uh, na sequência, e a aplicação das provas no mês de setembro, Zequias. Essa é a intenção do tribunal. Uh, por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, dentro da, do aspecto das ações afirmativas né, da cota racial, nós teremos que fazer antes da homologação do nosso resultado final, a comissão de hétero identificação né, a previsão de que esta comissão, ela se reúna, será uma comissão constituída no âmbito do tribunal no mês de novembro, e o nosso, a homologação do resultado final, então, ficaria para o início de dezembro, com a nomeação dessas duas vagas, ainda neste ano de 2022, bem como aquelas que, a partir do momento em que divulgado o edital, venham a surgir, né, é, não é incomum os nossos servidores altamente qualificados prestam outros concursos da magistratura, do Ministério Público, da área de fiscalização, são nomeados em outros concursos e surgem novas oportunidades para você que está aí estudando, se preparando, se dedicando para poder acessar um cargo público. E para finalizar, como o candidato pode acompanhar as informações de forma mais oficial aqui pelo tribunal? Certo. A, a, nosso grupo de trabalho ele tomou uma deliberação no sentido de publicar as informações consolidadas dentro da, pá, da página oficial do TRT. Então, você que acompanha tem que, tem que acessar lá a aba institucional, concursos, concurso de servidor e a partir daquele link ali, que eu acho que vocês conseguem divulgar aí para quem acompanhar no YouTube, né? A gente é, vai divulgar as informações oficiais por meio da nossa assessoria de comunicação. Então, é, é, é o caminho aí oficial que nos próximos é, meses serão divulgadas as informações mais importantes para quem vai fazer a prova é, do nosso concurso público. Tá certo, tá aí todas as informações sobre o concurso do TRT, as informações que podem ser divulgadas até agora, que estão definidas. A gente já conversou com o diretor-geral do tribunal, Marlon Rocha. Marlon, quero agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que essas informações vão ajudar muito os candidatos que já estão, com certeza, estudando para o concurso do TRT de Mato Grosso. Obrigado, Zequias, pela oportunidade. Posso dizer para todos que já estive nessa posição de fazer prova de concurso. A gente sabe da ansiedade de todos. Mas existem os trâmites aqui a serem observados, respeitados e a gente quer prezar pela máxima transparência possível depois de tomadas as né, deliberações pelas instâncias competentes. Obrigado, Zequias. E assim terminamos o TRT Entrevista. Você pode acompanhá-lo sempre no nosso canal no YouTube, o TRT Mato Grosso, também no Spotify e na rádio agência TRT. Basta acessar o endereço do TRT de Mato Grosso, trt23.jus.br e clicar no banner Rádio Agência. Um abraço e até mais!